Rafael Foreste aqui da Brasil Peaces, hoje a pedidos tá? eu vou gravar o um vídeo sobre biofiltragem. Só que eu queria dar um recadinho para vocês, eu tô gravando esse vídeo no improviso de novo, tá bom? A gente está um pouquinho atrasado aí com os vídeos do YouTube. É... Para vocês que não seguem no YouTube, por favor, gente, é... comece a seguir a gente no Instagram, no Facebook, tá? É o arroba Brasil porque lá a gente está postando o nosso dia a dia, as nossas correrias diárias aí. Então fica muito mais fácil de vocês é, acompanharem a gente por lá do que pelo YouTube, tá? Lá, diferente da proposta aqui do canal do YouTube, a gente não, não faz um informativo, né? Não tem esse fio informativo que tem no nosso canal. É, lá é mais para mostrar o nosso dia a dia, para mostrar obras, mostrar instalações, consultorias. Mas assim, vocês vão aprender bastante também. É, e para você também, que... Segue a gente no Instagram, segue a gente no YouTube também, porque a nossa proposta é total, totalmente diferente. Gente, seguinte, é, não liga minha cara de cansado, não, eu tô um pouco queimado, eu fiquei o dia inteiro hoje instalando esse projeto com a minha equipe, é, e tá, a água tá aqui a 15 graus, está muito gelada, então tô, com, tô um pouquinho atordoado ainda, tá? Ah, vamos lá, vamos ao que interessa. Eu vou falar hoje sobre... É biofiltragem, a gente está nesse projeto. Desculpa, gente, a gente está aqui em Myrinque, é, no projeto do Augusto. Esse tanque aqui a gente acabou de instalar, tá fresquinho, saiu do forno. Então é, é um projeto de tanques de 100 mil. É um tanque de 100 mil litros. A gente vai começar a instalar outros quatro, tá? A gente sempre segura o cliente, fala para ele começar devagar, para pegar o manejo aprender do que começar numa escala um pouco maior, né, muito grande é, para quem não é do ramo, lógico então, só apresentando para um projeto de tilápia em biofiltragem é, o foco aqui é, é tilápia para engorda, tá? não é tilápia para juvenil ou algo do tipo, certo? é um tanque elevado de 110 metros cúbicos uma, o primeiro de uma série de 4 tá? é, nesse tanque de 110 metros cúbicos é, de ferro ferro galvanizado, tá? Em PVC, nosso tanque novo padrão Titan. A gente está usando nossos compressores radiais. Para vocês terem uma noção nesse projeto aqui, consumo total é de um cavalo e meio, contando todas as bombas que estão rodando o sistema. É... Eu vou falar um pouquinho sobre a biofiltragem tá? Vou dar um corte para chegar mais pertinho do nosso filtro. Vamos vocês, lá, gente. Para quem não conhece, esse é o é o nosso filtro Netune, tá? O nosso filtro Netune, ele funciona para filtragem total de 30 metros cúbicos de volume de produção com peixes até 50 kg. O que, que interessa é, para você que está querendo começar um sistema de biofiltragem sem ter dor de cabeça, tá? Ah, Rafael, eu já montei, não deu certo, eu montei com argila expandida, montei meu filtro caseiro, é, geralmente o sistema de biofiltragem, como já diria o Kubica, né? O nosso mestre, ele tem alguns alguns fatores que tem que ser levado em conta. Esses fatores são é, decantação, certo? São, é, área de superfície de mídia filtrante e também a a parte da, da composição das das mídias, certo? Tanto as parte física quanto a biológica. Então não adianta nada você é, tá com um projeto com uma lotação maior do que o seu sistema aguenta. É, o nosso sistema ele foi dimensionado para 50 kg por metro cúbico. Se você colocar mais do que isso, já ultrapassa o limite máximo do nosso sistema, certo? Eu já tive clientes que chegaram a 75 kg por metro cúbico, só que a gente utilizou um sistema de lotação parcial. Então a gente fez uma estratégia aí na, na, na lotação dos tanques. Então o, que, que, é, o que, que compõe o nosso filtro, tá? Pra quem viu o nosso vídeo lá em 2016, ele mudou bastante O nosso filtro ele tem acabamento em aço inox Aço inoxidável pra, pra nossa manta filtrante, tá? Não é bidim, gente Só que não é bidim, é uma manta filtrante específica para piscicultura Então ela é lavável, ela não é igual é, aqueles perlons Essas matérias, essas mídias filtrantes físicas que você descarta então essa aqui é permanente Na verdade a gente tem clientes aí com mais de 3 anos Que estão usando ela e ainda não deu problema Então a gente põe as mídias, a mídia física filtrante é, Nossa manta Para pegar aí partículas abaixo de 200 micras Nossa espuma filtrante tá? Ela vai fazer a filtragem é, de materiais é, pesados, tá? materiais macro né, que a gente chama, a nossa manta ela, ela filtra um micro e a gente tem a mídia biológica que a gente está importando direto, a gente chama ela de Gaia, tá? ela é de vidro sinterizado, então ela tem 1650 metros quadrados de área de superfície para cada litro de produto, então ela aí é chega a ser 700, 800 vezes mais eficiente do que a argila expandida. Para vocês terem uma noção, ah, Rafael, eu quero fazer um filtro com argila expandida. Pode fazer, tranquilo. A única coisa é que ele tem que ser 800 vezes maior do que o nosso filtro. É por isso que a gente consegue fazer algo tão compacto, tá bom? Então, para o vídeo de hoje, o que, que é interessante vocês aprenderem? É, dimensionem, saibam qual é a metragem quadrada da mídia que você, é, da, é, de, pra, saibam qual é a metragem quadrada que a sua mídia possui. Né, para fixação de bactéria, metragem quadrada para fixação de bactéria. Sem esse dado você não consegue dimensionar nada, tá bom? Esse dado é super importante. Eu não vou passar quantos quanto de mídia você precisa para cada mil litros de água ou para cada quilograma é, de tilápia, ou de pirarucu, ou de pintado, tanto faz, né? Porque esse é um dado industrial nosso, um dado que vale ouro. Então, assim... Ah, Rafael, estou precisando de uma ajuda, eu tenho um filtro caseiro aqui, meu, é, me, me ajuda, me ajuda, não está dando certo, liga para a gente que a gente está à disposição, é, vamos te ajudar sim. E assim, é, não adianta usar mídia de baixa qualidade, mídia barata, não adianta. Vocês têm que ver o custo por é, metro quadrado de superfície de mídia, certo? O nosso custo está saindo em torno de um centavo por metro quadrado. Quando você passa para a argila expandida, se eu não me engano, ela está saindo 1,50 reais por metro quadrado. Porque ela tem, é, ela possui área específica de 3 metros quadrados por litro de produto, dependendo da argila expandida, tá bom, gente? Então a diferença é muito grande, gigantesca. Ah, basicamente isso que vocês precisam saber para dimensionar seu filtro. Quanto, é, quantos quilos de peixe eu vou utilizar por metragem quadrada? Ele é carnívoro ou ele é onívoro? Isso importa bastante também, porque a ração de carnívoro tem muita, muito, proteína, muito mais proteína que um de onívoro, então ele suja muito mais água. Né? Então você precisa de muito mais nitrozumona, nitrobacter no seu sistema para fazer a filtragem é, desse material. E último, é, dimensionamento de decantação que a gente vai deixar para outro vídeo, tá bom? Desculpa a correria, se vocês precisarem de ajuda, liga para a gente. É, de novo, eu sou Rafael Forestes, zootecnista da Brasil Pieces é, e projetista. Então, liga aí para a gente no 11 20 21 5593 ou no WhatsApp 11-9-4704-8697, é, tá? É, e também no contato E dá seu like, se inscreve aí no nosso canal e qualquer dúvida deixa aqui na descrição que a gente responde todos os comentários, tá bom?